Existem diversas linhas do tempo Mas independente de qualquer uma que eu escolha Tudo leva pro mesmo final Um deles sempre acaba morrendo Afinal, esse é o único destino plausível para uma rivalidade doentia. Então não importa qual dos três finais aconteça Sempre acaba do mesmo jeito Eu fiz você tá com a mulher do Superman por é sério que ainda precisa de motivos, não tá bom, eu queria deixar ele igual a você Nessa vez não conseguiu Talvez não nesse universo, mas eu tô a linha do tempo Eu matei a Luiz Lane e Metrópolis sumiu Antes de te botar no batmóvel, eu prometi que você É um longo caminho até Gotham e você precisa me responder em algum momento. Que tal pergunta da bomba? A liga tá cuidando disso. Esse minha tá mais escuro aqui dentro. Não precisa dizer nada. Eu sei muito bem, muito bem. Você você também precisa. Filho dele nascer, eu não acabei brincando com ele também Naquele momento Batman então agiu E tomou a melhor decisão que no fim poderia tomar O Superman não precisar ser corrompido O morcego sujou suas mãos e decidiu se entregar Ele se dirige à polícia, revelou sua identidade E com o corpo do Coringa afirmou junto de seu nome Meu nome é Bruce Wayne eu vim aqui pra me entregar Pois eu acabo de tirar a vida de um homem Salvação pra Do comissário não vai mais andar. Isso tudo é pra você me matar. Quer saber o que o Gordon me disse antes de eu vir até aqui? Ele falou pra te prender, porque a justiça dá certo. Talvez nem todos se enlouqueçam, porque tem um dia ruim. Talvez ter sido só você que enlouqueceu nesse inverno. Ai, que tá esperando? Me perdoa. Me bata outra vez Receba de novo os aplausos e agora de tudo que você já fez Não, não vou te machucar Não quero chegar ao ponto em que precise te matar Será que não dá pra isso mudar? Me deixa te ajudar só dessa vez Coringa não é o fim, eu posso te habilitar Não, não, não, é tarde demais para mim Abandonei a sanidade há é muito tempo uma piada. Haviam dois loucos no hospício, mas um dia eles decidiram que não queriam viver mais lá. Então subiram até o terraço e viram toda a liberdade. Um pulou entre os prédios sem problema, mas o outro teve medo. Então o primeiro louco falou, aê, eu tenho uma lanterna, eu posso fazer uma ponte de luz e você vem caminhando entre ela. Daí o segundo falou, Você acha que eu sou o que, louco? Você vai apagar quando eu chegar na metade. O Batman finalmente entendeu que ele e o Coringa eram os loucos do hospício. Ele conseguiu voltar para a sanidade Mas o palhaço tinha medo de tudo isso A lanterna era a ponte entre a sanidade Mas o palhaço temia aceitar a ajuda Pois tinha certeza que seria abandonado somente o Batman riu nessa chuva Não resiste salvação pra mudar tudo isso A vingança contra a insanidade Resultaram no Não precisa atender. Eu não em sua mente, só foi pra não se mexer. Sabe essa menina nos becos, matei os pais dela pra ver. Como é que alguém fica igualzinho a você? Não seu doente, como pode? Como você foi capaz? Não se preocupe, esse gás vai fazer lá e muito mais. Eu tô cansado desse fato, desse jogo e dessa briga. E como eu fiz o um impensável, eu matei o Coringa. Crianças estão condenadas a sorrir. <risos> Desculpe, isso não foi engraçado. Mate família pra que eu possa me encobrir. Eu matei todos com preparo. E agora mais ninguém vai me parar. O Coringa conseguiu, até no fim me fez E eles têm meu um Batman velho e sombrio diante ao luar. O que será que vão pensar? Eu... Vou ver o Batman que ia. Fatos, independente da realidade que você escolha, tudo leva pro mesmo caminho. Afinal, só existem três finais.